Hora de continuar explorando o deserto enquanto eu levo dano constantemente. Ei, felizmente tem uma foca exatamente ali onde eu precisava. Bom, consegui chegar aqui, o que é legal e também uh, algo que é legal é o fato de... Oh, fantástico. Foca simplesmente se foi ali. Ah, será que tem como eu me aproximar por cima? Porque se tiver, fantástico. Se não tiver, menos que fantástico. Tem algo ali? Quer saber se tem ou não tem? Não importa. Ah, na verdade, importa bastante, mas... Oh, não, não, não. Ali era só uma estátua que estava servindo para nos guiar. é yeah. Eu vou continuar seguindo aqui em direções meio que aleatórias, em busca de exatamente o que eu estava procurando, que era a fonte da fada. Uh, tipo, será que é nos cafundós do fim do mundo Que eu vou acabar encontrando isso? Que eu tô começando a achar que é bem nos cafundós do fim do mundo Tipo, yeah, acredito que não vai dar pra avançar mais logo, logo Mas, o que é isso que eu estou vendo? Além de um baú e uma tempestade de areia que imediatamente começa aqui E, ok, peraí, eu... Ei, hey, foca, deixa eu uh, te capturar bem rápido aqui, isso seria fantástico. Tipo, qual é? Eu já tava te utilizando para navegar por ali de boa e você tava de boa. Ah, não, para falar a verdade, a foca tava bem. Jogo, eu não tô querendo ir naquela direção, não precisa me dizer que eu não posso continuar seguindo naquela direção porque eu tô conseguindo ver isso com os meus olhos. Oh, fantástico. É melhor eu ignorar o que acabou de acontecer ali Porque nada bom vai sair de tentar levar o que acabou de acontecer ali a sério Mas é, aqui dá pra gente pegar a O que serve pra... Bom, provavelmente serve pra melhorar a armadura de borracha Mas eu não quero de uma maneira ou de outra Ok, você tá me enchendo o saco, quis elétrico, então sai é melhor assim. Ah, e yeah, eu preciso de uma foca. Não há dúvida sobre isso. Pena que... As ah, tempestades e areia não estão ajudando de maneira nenhuma. Quer saber? coisa mais inteligente a se fazer seria simplesmente teleportar aqui de volta, porque... Isso tudo aqui foi uma tremenda perda de tempo, porque eu acabei acidentalmente indo para o fim do mapa num... Do modo extremamente inconveniente que fez eu perder a Foca, ao invés de continuar explorando o que era o ideal ali, mas ok. Tudo bem, sem problema. A Foca reapareceu aqui e eu posso, casualmente, me relocalizar por aqui. Ok, fantástico, isso é o que eu queria... Só tenho que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar perto demais. Ou oh, eu acho que eu preciso de Volt Fruit para algum motivo em termos de melhorar armaduras. Eu não sei qual armadura, mas eu sei que alguma armadura. Bom, vamos continuar por aqui. Isso aqui é basicamente o fim do mundo e de acordo com as minhas memórias... É exatamente aqui, basicamente no fim do mundo, que a gente encontra a fonte da fada. Uh, não deveria confiar completamente nisso, mas acredito que é isso. A propósito, absolutamente, tem um yarraha ali, mas, olha, eu não quero perder a foca aqui. Então, aquele yarraha que se yarrarriei e eu não irei interferir. Ah, uh, tem uma grande nuvem de tempestade de areia. Ali também, eu não sei o quão significante isso é Mas não importa Porque aqui temos O primeiro molduga Que a gente encontra E eu sinceramente não me lembro Como funciona essa luta Ai Aí... Yeah, eu tive Sem dúvida alguma Todas as oportunidades de desear daquilo Enquanto eu estava ali em cima De que vocês estão falando? Propósito surpreso Que eu levei tanto dano ali Ok, qual é? Uh, se eu não me engano, o ideal é... Oh, yeah! Molduga vai pra onde tem o som, portanto... Eu explodo aquilo, então eu arremesso... E, ok, ponto de interrogação. Agora vai atrás da bomba, engole a bomba, eu explodo a bomba, então tá na hora da surra. Mas primeiro, Stasis, só pra motivo de... Oh! Isso aqui tá fazendo... Bom, pra falar a verdade, não deveria dizer que isso tá fazendo menos tanto que eu imaginava, porque, tipo... Ok. Tá tudo ok. Deixa eu só atirar a bomba ali. Então, eu aguardo... Ok. Ponto de interrogação. Meu malduga até burro pra caramba. Eu acho que isso aqui tá... Bem claro e bem óbvio Mas eu tô basicamente utilizando Uma arma aqui que eu sei que é bem Fraca e ok O melhor era simplesmente explodir ela Porque não tava valendo muito Mas agora eu posso girar para vencer Será que dá pra Antes que consiga A resposta é não Mas eu tenho flechas Bom, então Oh, provavelmente Peraí, Dá pra tirar foto? Ha! Sim, pego num momento dramático. Dava pra até ter tirado um selfie ali, mas eu não tirei. Ok, isso foi definitivamente fantástico. Tinha baús dentro dele. Honestamente, eu não deveria ficar surpreso com isso. Mas eu fiquei surpreso com isso um pouquinho. Ok, que tipo de... Huh. Falando em surpresas possíveis. Golden Claymore... Fascinante. Tem umas tochas por aqui. Girl do Spear não é tão fascinante assim. Eu ganho alguma coisa ao acender essas tochas? Ou o quê? Ok, acendi duas. Quer saber, eu vou pegar essas Volt Fruit antes que eu me esqueça. Bom, dá pra... Ok, dá pra você cortar o cacto, mas não dá pra utilizar ele como material, que me decepciona bastante, mas é a realidade. Yeah, yeah, a temperatura tá ficando alta, quem liga pra isso? Eu não, absolutamente. Isso, espera um instante. Oh! Inesperado! Completamente inesperado, mas sem dúvida alguma, bem-vindo. Eu me esqueci de aumentar a quantidade de espaços de arma que eu tinha também, a propósito. Uh, porque eu simplesmente não abri mais o jogo. Então, é isso. Estava ocupado demais continuando a jogar a pizza tal... Oh, sério? De graça? Tá bom, né? Isso aqui realmente... Sério? Sério? essa é a recompensa que o jogo me dá Ei, pelo menos a gente tem uma recuperação de vida também aqui de graça isso é válido e genuíno e etc então tá ok eu aceito essa espiritual ah, para falar a verdade eu acho que eu posso estar no canto completamente errado do deserto e esteja mais perto do vanabores o lugar que eu tô procurando mas eu espero que não, porque seria inconveniente, etc. E eu não estou afim e muitas coisas mais. Enfim, onde eu encontro uma foca por aqui? Bom, eu estou tentando fazer algo incrivelmente idiota então. Estou começando a achar que eu não encontro o que seria a sacanagem mas não tem muito que eu posso fazer sobre isso Ok, que é uma coisa que eu me lembro nesse jogo aqui é tipo areia te deixa bem lento e etc e deixa mais complicado correr não tô sentindo tanto efeito aqui quanto eu me lembrava agora o motivo de eu não estar sentindo tanto efeito será que tem a ver com a taxa de quadros e é uma situação igual de escalar e etc, porque... é. Yeah. Quer saber? Se eu estiver trapaceando por puro acidente, esta é uma trapaça que eu aceito sem problemas e sem culpa. Uh, porque a culpa é da nit... Molduga? Mais um? Tá bom, né? Vem cá, come, come a bomba deliciosa ali, por favor. É, yeah, é, yeah. bem ali. Você está detectando, não é? É, ah. yeah. demorou, mas caiu. Ok, agora novamente vamos utilizar o truque de utilizar as para conseguir um pouquinho mais de tempo. E, ok, essa girada vai ser o suficiente ou... Ah! Não, não. A propósito, uma coisa que eu devo mencionar aqui sobre o Montuga é que ele é basicamente o um Nibblesnarf de Monster Hunter. Nibblesnarf que, tragicamente, não retorna já faz um bom tempo. Mas, uh, para falar a verdade... Sim. tem Tem o outro... Uh, o Royal Ball de 40 top de dano. Isto é razoável, definitivamente. Ahn... Uh, por mais que o Nibble's uh, seja ótimo. Será que ele é obrigatoriamente um combo com o Gobble? Porque o Gobble é a pior coisa do universo inteiro. Então, yeah, quer saber, eu acho que tá ok. Eu pensava que isso aqui... Não era o que realmente era. E por isso, eu quero dizer... Que eu pensava que isso aqui era um catavento de Korok, mas não é o caso. Uou, uou, uou, uou, ok. Eu tô levando uma sincera surra aqui. Algo que não acontece já faz um tempo, mas tudo bem. Eu tenho um top etc etc, etc. Ok, deixa eu... Ok, jogo. Se você vai ser chato, eu vou ser mais chato ainda. Isto é aceitável. Bom, não estou tendo mais... Que mira de Stormtrooper nesse móvel? Absolutamente legendário. Bom, isso aqui já está mais ou menos quebrado. Deixa eu trocar logo para próxima aqui. Ah, tem um monte de armas ali, mas... Banana para essas armas. Ah, tinha algo que sequer prestava por aqui que valia a pena. Eu não sei. Eu vou imediatamente na direção dessa tempestade de areia horrível. Tem algo ali na tempestade de areia horrível. Tem uma caveira ali que provavelmente envolve mais Bokoblins e etc. Isso parece exatamente o tipo de coisa que me interessa. Neste momento. Oh, peraí, eu me tenho a defesa. Isso cancelou a minha velocidade. Uh, isto é verde? E isso me preocupa. A visibilidade é zero. Mas eu posso surfar nas dunas. Yeah! Tem um baú ali. Pode ser um Octorok. Ficaria surpreso se sobreviver sobrevivessem num... Ambiente tão árido assim, mas tudo bem. Ok, eu pensei que esse verde aqui fosse significar uh, choques, eletricidade, etc. Não é o caso. E quer saber? Estou extremamente grato. Ei, você! Exploda. E você também. E você também. Realmente não deveria... Uou! Olha só a situação inteira da Turma Alegre. Oh, quem que tá jogando eletricidade mim? Eu não sei. Ou oh, pra falar a verdade, isso aqui meio que... Ai... Meio que é embaçado... Pare! Meio que é embaçado em certos termos aqui, mas tudo bem. Ok, deixa eu acabar com essa turma aqui. Eu levo um dano, mas não faz tanta diferença. Ok, deixa eu me livrar da sua arma. Uh, pra falar a verdade, pra me livrar da arma dele eu deveria uh, utilizar flechas elétricas. E quer saber? Eu estou na zona elétrica eu irei utilizar flechas elétricas. Isso vai ser fantástico. Hum, será que eu consigo, em inimigos congelados, utilizar aquele ataque que faz dano extra? Bom, não sei, quer saber? Pouco me interessa. Está na hora de girar e vencer. Temperatura está alta e me causando dano constante, mas pouco me interessa. Meu? Agora, simplesmente, qualquer acampamento aqui de inimigos dá uma quantidade bem lucrativa de basicamente tudo, né? A propósito, um negócio uh, que deveria demonstrar, hey, você conseguiu o baú, etc, não apareceu, o que significa? Ih, tinha um outro inimigo ali. Eu acho que eu vou, tipo, genuinamente precisar fazer mais comida, mais o que será algo... Oop. Uh, uh, uh. Isso foi desnecessário, mas tá valendo. Ah, quer saber? Eu vou utilizar. Não, não vou. Pra falar a verdade, é melhor dessa maneira. Ah, deixa eu ver aqui no mapa: Comida. Oh, só tô com duas páginas de comida. Yeah, certamente. Eu... Pera aí. Isso continua fechado? Por que isso continua fechado? Tipo, tem algum Bokoblin? Por aqui que... Ah, é você! É você que está... Ah, ok. A música não tocou, o que é esquisito, mas fantástico. Ok, será que eu consigo dar uma surfada nas dunas legais aqui? Bom, o fato disso aqui... Uou! Essa Great Thunderblade é meio incrível. Aquilo. 53 de dano. Uma Great Thunderblade. Blade. é. Yeah, yeah. Justo. Um... Oh, o mapa literalmente é inútil aqui. Isso não é bom. Bom, hora de continuar seguindo por aqui. Tem algo que parece uma estrutura nessa direção. Tem algo que parece. Olha só, achei mais um outro esqueleto gigante e a fonte da fada. Ok, minha memória estava correta. Continuo sem saber qual é o arqueólogo, paleontólogo que está atrás disso, mas... Tudo bem, tanto faz, deixa eu somente resolver o que existe aqui. Me pergunto o que vai existir aqui também. Tipo, vai ser um Test of Strength? Eu acho que sim. Mas eu posso também estar tá completamente errado. Uau, isso é um Loading. Isso não é um Test of Strength. Sem dúvida alguma. Ok. Uau, esse trocadilho é algo... Ah, eu tô começando a achar que isso aqui vai ser um daqueles longos. Porque aquele Loading foi um Loading... Bem longo. Uh, dá para eu cancelar aqui, por favor? Ok, obrigado. Seria a pior coisa se uh, eu acabasse fechando tudo por e Yeah, não! Isso aqui, isso aqui vai ser longo. Isso aqui vai ser longo e não há dúvida sobre isso. Ok, quer saber? Definitivamente há dúvida sobre isso, mas tudo bem. Eu posso falar coisas completamente erradas. Isto é válido. De certa maneira. O uh, que o que jogo quer que eu faço? Bom, eu posso desenrolar isso aqui e eu posso colocar energia aqui. Isto é o objetivo? Acredito que sim. Esse elevador está de volta. Mas. Quer saber? Por mais que a região Gerudo seja irritante. Uh, por parte de. Oh, agora eu compreendo. Por mais que a região Gerudo seja irritante por parte uh, de algumas coisas, uh, tipo da chuva... Chuva? Espera, eu já tirei foto... Ok, isso aqui é um Garden Scroll 2, então... Para baixo da égua. Enfim, o que eu queria dizer é... Por mais que a região Gerudo seja irritante... Por conta de diversos aspectos uh, Se eu colocar isso aqui Eu consigo ir pra lá ok? É... Aspectos que envolvem Temperatura Os quebra-cabeças do santuário São os melhores Do jogo inteiro Isso é algo que fica bem claro Bem rápido Peraí, Isso aqui não é tão longo Quanto eu imaginava uh, Devido ao loading Ali Tipo, isso aqui é o fim Não, isso não é o fim Eu preciso de mais uma engrenagem E tem mais um Yeah, não, isso Isso é o tamanho que eu imaginava Ok, agora Ahá. Compreendo Oh, peraí peraí peraí, peraí, peraí, peraí, peraí Eu tenho que colocar Oh, não Oh, pensei que isso fosse um buraco e, para ser perfeitamente honesto, eu estou um pouquinho decepcionado que não é. Ah, mas eu percebi algo interessante sobre esses blocos aqui. Peraí. aí. Aham. tenho que simplesmente levar isso aqui para cá. E isso é perfeito? Não, não é. Oh. Mas eu percebi algo. Ok, isso aqui vai meio que se separar. Ou oh, eu de fato percebi algo. Dá pra eu pegar isso aqui, aí forçar isso aí pra longe. E. Hum. Qual seria a melhor maneira de lidar com isso? Qual seria a melhor maneira de fato? Que tipo. tipo... Hum. Do jeito que isso aqui tá... Tá realmente embaçado. Peraí, dá pra eu... E é porque eu posso arrastar isso pra longe, etc. Mas mesmo assim, não dá pra fazer o que eu quero fazer ali. E se eu fizer isso... Isso não resolve nada, porque isso vai ficar alto demais ali. Ok, deixa eu me aproximar aqui. Talvez se aproximar não seja super bom, considerando a situação inteira aqui, mas... Ah, deixa eu ver. Ah, eu não quero estar aqui. <risos> nem por quê? Por que você se preparou para dar um mergulho Olímpico ali? Vamos para falar a verdade, porque ele sempre faz isso, mas uh, Tudo bem Ok, isso aqui não é elétrico, então eu posso Ficar aqui de uma maneira segura um... E yeah, Eu posso Espera aí Eu pensei que eu pudesse Empurrar isso Ok, sim Eu posso empurrar isso E não há dúvida Nenhuma sobre isso Mas isso continua sem assim, ajudar. Ah, isso aqui é um bloco só. Eu, sinceramente... Não estou vendo como solucionar isso aqui. Oh! Ai! E ai! Espera aí. A não ser... Que eu seja esperto. Eu posso colocar isso aqui. Aí eu posso, rapidamente, utilizar as Yes! E através disso... Espera aí, isso para a eletricidade? Sim, isso para a eletricidade também. Absolutamente insano. Dá para eu, tipo... De longe e jogar isso aqui e a pessoa vai prestar ou. Ai, ah, Link, o seu alcance é bem ruim. Pera aí. É, eu não havia considerado isso, no entanto. Eu não havia considerado a possibilidade de forçar isso pra cá. Ah, porque forçando isso pra cá, eu posso então. Não conseguir muito. Mas só uma boa tentativa. Hum. Tenho que fazer. Peraí. Um desse sair agora. É. É peraí aí... Isso tá funcionando... Pera aí... Isso... Pera aí... Não... Jogo... Deixa eu continuar empurrando porque isso... Ok... Deu certo... Não... Ei, ei, ei, ei... Quer saber? Funcionou... Tô nem aí... <risos> eu provavelmente fiz isso aqui de uma maneira super errada... E idiota... E que não foi produtiva... Mas aqui estou eu, com a engrenagem em seu devido lugar. Bom, agora ela está em seu devido lugar, mas tanto faz. Funcionou. Funcionou. <risos> ah, isso... Isso foi extremamente idiota. Mas isso pouco me importa. Ok? Mais um espírito Meu, eu tô conseguindo um monte de santuários bem rápido. Muito mais rápido do que eu realmente imaginaria. Especialmente considerando o quão imenso é esse deserto aqui em termos de videogame, mas tudo bem. E mais importante do que tudo isso, tem várias radas ali. Absolutamente estou interessado em capturar algumas para não morrer. Morrer não é legal. eu levei umas surras recentemente. Ah, tô começando a achar que eu tô no limite aqui. Porque, yeah, o jogo não tá deixando... É. Uau, Link, seu salto é tão baixo. Oh! Não, eu estava completamente enganado. Ok, dá pra eu te capturar? Ótimo! Ok, dá pra pegar várias warm eco... Ok, dá pra pegar um monte de saflina aqui, o que eu acho que eles fizeram de propósito pra te ajudar a melhorar algumas armaduras. O que é legal, definitivamente, mas é, é mais importante do que tudo, me ajude a melhorar até o máximo essa 10 mil. Um, eu vou ficar com os meus rubis, porque yeah, eu absolutamente posso lidar com esse valor sem problema sem problema nenhum uh, exato pelo fato de eu não ter o suficiente por enquanto uh, qual seria o lugar mais próximo quer saber, o vilarejo rito aqui é bem denso então, não pra falar a verdade, eu acho que seria ideal eu ir pra Lost Woods e resolver o que tinha por ali, mas meh! eu não fiz isso. E, yeah, eu, eu, eu não fiz isso, eu decidi me teleportar pra cá. Pra falar a verdade, aqui é um pouquinho complicado, graças a espiral, que é o design disso aqui, mas tá tudo bem. Ok, a propósito, aquela parte ali com a chuva elétrica, eu sei... Com a nuvem elétrica, eu queria dizer. <risos> Tanto faz. Meu, chuva elétrica seria incrivelmente assustador. Ah, pra falar a verdade... Ahn... Uh, meio que toda chuva é elétrica porque água conduz. Bom, água destilada não conduz, mas água que cai no céu definitivamente é bem longe de destilada. Enfim... Ahn... Uh, Chega de tangentes, está na hora de comércio. Ok? Aqui para vencer. Uh, vender. Para vencer também, mas isso uh, não vem ao caso no momento. Ok, eu poderia vender o âmbar ali por para quem dava essa, mas. Ah yeah, não, vou simplesmente vender 50 aqui. Eu ainda posso. Ok. Deixa eu vender 16 disso aqui. E, honestamente, eu preciso sequer ter muito disso? Provavelmente não, mas mesmo assim eu vou ser um pouquinho conservador com as minhas vendas por motivos que eu não completamente compreendo. Mas, ok, eu tô com mais dinheiro do que eu estava antes e vou permanecer com mais dinheiro do que eu estava antes, mesmo depois de gastar ali. Então. Fantástico, ótimo, excelente. Mas, é, eu não lembro o que o jogo vai exigir aqui da gente. Eu acho que pra levar essa armadura que eu tô usando ao máximo, o jogo vai exigir coisas de Hinox, o que significa que eu vou ter que procurar alguns pra demolir. Mas eu não tenho completa certeza. Nossa, eu realmente poderia ter ido no castelo de Hyrule pra dar uma explorada lá a princípio. Porque. Ah, yeah, pra falar a verdade, eu. Vou ver se eu vou fazer isso antes do fim do jogo. Mas. Ok, deixa pra lá. Eu vou simplesmente decidir uma hora na hora quando eu devo ir pra lá, então é isso. Ok? ela tosse por causa ah. de toda a areia, provavelmente, mas... Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hum. Ok, ok, hum. ok. Diálogo, diálogo, diálogo, etc, hum. etc. Leve até ao máximo. Ou não, pra falar a verdade, é isso. essa armadura aqui. Ela precisa de órgãos de Hinox. Um, e a armadura... Sim. Ok. Uau, isso exige... Pedaços dos chifres dos dragões. Yeah, eu imaginava que isso iria ser complicado. A propósito, nem Link, sem dúvida alguma, recebeu um tremendo um abração esmagador de ossos ali. Yeah, ok, eu provavelmente vou deixar pra fazer em off aquilo, porque... Qual é? Isso... Isso é simplesmente absurdo demais para mim. Ahn... Um... E yeah, eu não vou nem me preocupar em melhorar a túnica do campeão. Simplesmente, não é algo que parece que vale a pena pra mim neste momento. É isso aqui? Oh, só tem um elevado a três aqui. Huh. Será que eu deveria me preocupar? Quer saber? Uhum. Não, não. Já tá ótimo. Eu tenho bastante coisa pra fazer em off agora.